Vem aqui, vem aqui. Essa cela? Tem túnel? Tem. Olha ali, olha ali Ai, atrás vou... daquele móvel, nós já vemos. É. Ai. madrugada, no ferro, olha, todo atrás, tá vendo? Eu não tenho estrutura de ver um negócio dele, não. Seria bom com a gente gravando, registrando alguma coisa que eu combinei com ela, para a gente ah, mas, chegar. mas não faça isso Bom, é, gente, eu vou, vou gente, explicar o a que a gente eu... é bom Tomou essas coisas para poder o povo Até entender, Eu vou isso, esquecer que tem próximas... câmera na minha frente. Eu vou fazer Entendi. o Tá bom? eu confio em você. Porque não, você não bem. tem ideia do que a gente vai ajudar a nível assim de, de força, de energia, daquelas almas, É como se a gente estivesse assim, indo agora. No presídio, soltar um monte de almas que estão aprisionadas há anos alimentos. E eu estou morrendo de medo, eu lhe confesso. Mas a última vez. É, porque eu vou ficar muito assustada. Me judiaram muito, Gugu. Eu tenho quatro filhos, amor de Deus. Não de morrer. Mas eu acho que eu tenho que ter como objetivo outra coisa, não correr atrás de, de, de, de isso. Eu tenho que correr atrás do vivo. Então eu, eu, eu, eu vim mais pensando: bom, eu vou dividir essa realidade com alguém que possa acreditar nisso, né? entendeu? E vamos, vamos para frente, eu não sei o que vai acontecer. Dica, Gugu, por que, que nós temos que também passar no 2? É entrar no pavilhão 2, entrar na porta que, deve, que leve para Acho o setor que... de seleção pessoal. Todos os que chegavam dos do distritos e eu para o pavilhão 2 para fazer a inclusão. No pavilhão 2 era feita toda a, a documentação e, era, e eles eram distribuídos. De presos ficavam aqui no, no pavilhão 2? Ah, os presos que ficavam nesse, nesse pavilhão eram os presos que trabalhavam, né? Quer dizer, no começo era os presos que, que, que trabalhava com a administração, né? Na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os campos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem tanto. Agora, do lado esquerdo, de quem entra desse portão aí, que eu quero ir. É o setor que faz a... Corta cabelo... Assim. Aqui o que que era? Nesse... lado aqui? É... Atividade, né? O cultural... O trabalho... O trabalho... O trabalho. Eu fiz um trabalho... Aqui tinha uma tenda de umbanda, né? Cada detento de Uma manha... Uma crença... Cada filho Uma tendência... uma é lá... Baberê. É lá na bandenda... Bem, bem que a socorro falou... Entrando do lado esquerdo... É onde eles portavam o cabelo. O cabelo, mesmo com a morte, ele não desaparece. Então aqui, quando esses presos entravam, é que aconteceu acoplamento áudio. Eles perdiam a identidade, entendeu? E aqui já tomavam a forma de preso. Deixaram cair muita raiva, muito ódio, porque quando o preso é capturado, ele no impacto de querer sair fora ele está totalmente alterado, o padrão de energia dele então ele vem com aquela força contida e quando chegavam aqui, que cortavam os cabelos toda essa energia caiu aqui, entendeu? Será que Deus ouviu melhor ação? Será que o juiz aceitou a apelação? Que é exatamente aqui é onde ele deixa cair é, através do fio do cabelo que tem uma força muito grande a energia do cabelo a gente sabe que estudando o cabelo você tem toda uma amostra do, da tua alma e do teu corpo, então aqui é que nós vamos começar o nosso trabalho, não adiantava eu ir para os seis ou ir para os outros pavilhões, eu tinha que pegar essa esperança energética, deixada desses fios de cabelo, isso aqui se você vê como papel picado, eu respiro e sobe assim como se a gente estivesse pegando a fuligem dos pititinhos de cabelo que foram é, é, deixado aqui. Minha palavra de honra me protege para viver no país da calça pede. É, essa foi uma, uma exigência das uma necessidade que eu sou leite de voltar aqui, o carangido. Tanto que ela resistiu demais, não, não queria vir de forma nenhuma. E nós a convencemos, mas ela precisava passar antes aqui. Pelo Exatamente, para pegar minha equipe de trabalho. que você tem sua equipe de trabalho física, eu estou com a minha equipe de trabalho espiritual. Então tem uma amostra do sofrimento do Carandiru com a gente aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente vem ajudar, eu não venho, não, não vou fazer nada com vocês, eu juro. Tem que Nós estamos aqui dentro do pavilhão. Oito. Oito. Que veio do inferno com moral Um dia, no carão de rio, não, Ele é só mais um Comendo rango azedo Com pelo no que oh, viviam aqui, aqui eles conheciam toda manipulava toda a estrutura do presídio Porque eles já conheciam a estrutura, entendeu? Eles mataram o cara aí, ó Aí em cima, ó Eu vou liberar esse corpo aí Que essa sala aqui é do... Ó. Liberar isso aí, ó. Aqui estou mais um dia, soube olhar sangue na letra Você não sabe como é caminhar com a cabeça na beira de um bambacá. Itália, dor, alemã, ou de Israel, está saindo lá dentro que nem papel. Agora eu vou fechar aqui. Eles brigam por uma cela, acredita? Porque eles dizem que aqui pegavam as melhores e aí isso aqui é deles. Então. Tem que fechar, ó. É um prego antigo. você falou uma coisa e eu acabei de saber nesse instante. Essa, é, esse corredor, esse pavilhão está com as celas abertas, está da forma que está, porque é, eles tiveram que deixar imediatamente para ocupar um outro pavilhão, o pavilhão 7. Não é isso? Se estiver errado, por favor, me corrija. É, então, a partir do momento que foi dada a ordem... Deixem suas celas e saiam vão para outro pavilhão. Eles então saíram correndo, ah. exatamente o que você acabou de falar. Estão ah. correndo para poder ocupar as melhores celas, celas lá. no pavilhão certo. Eles mandavam no presídio. Assim, a, a, a mente deles era forte. Impressionante mesmo. Só quem só está quem aqui pode sentir a grandiosidade do que é o, exatamente o que realidade é o cara do outro? Eu queria que essas pinturas foram feitas para enganar, pinturas feitas pelos presos, o cara para enganar, esconder esse... Claro, essa... a realidade. Tem a realidade, né? Aqui roupa, aqui, ó. Dá uma olhada. Tem a roupa, saco de roupa no chão. Oi? Um monte de roupa, sapato, fêmea, jogador... Você tem a impressão de que ele saiu realmente daqui a pouco tempo, né? Aqui, aqui, aqui tem uma... Aqui tem o outro observar. Aliás, ah, fela, é. essa tela... Essa tela nos dá a impressão, inclusive, de que parece que saiu agora daqui. Isso. Olha deixou só. Tudo, deixou tudo, assim, né? Assim. Tudo. Olha o poleiro em cima aí. É. Qual eles eles então, faziam com cabos de vassoura. Com um ferro também, né? Cheiro de caçaço. tanto dá, é o de não? Não Tá um pingo. Ah, dá ah, tá um cheiro de pingo aqui. É, Maria, louco, Maria, louco. Maria louco, é. É, Por que é? Maria Louco? O nome da cachalha? Maria Louca. Nossa! Mas é um feio. cheiro de pinga, parece que a está num bar. Isso azeão de arroz, deixa fermentar, né? Antigamente com, com casca de laranja, depois parou. Se proibiu a laranja dentro do presídio, aí a não, casca de arroz, não, o arroz em si, vai se fermentando e vai se desfilando. Ela. Mas é até cheirosa, porque eu não gosto de pinga, mas ela é até cheirosa. Aqui no pavilhão 8 tem a, tem a famosa Rua 10. Todo mundo pergunta, que Rua 10? O que é a Rua 10? Homem é homem, mulher é mulher. Nós vamos entrar nela agora. Estuprador é diferente, né? O que, que era essa famosa Rua 10, João? Rua 10 era uma rua conhecida como dos acertos de conta, né? Mas é também debate, quem ia morrer, quem não ia, pagar as dívidas, sentar, entendeu? os acertos deles eram tudo na Rua 10. Muita gente caiu aí. Tomar sopo toda hora, a joelha dejo céu. E fendo até morrer na rua 10. Aqui era o da morte, o ponto encontro da morte. Aí, moleque, me disse então que você quer o quê? A vaga tá lá esperando não, não. você. Você tem que ser assustador, porque tá no meio de tanta.. Tantos destroços, paira um silêncio. Na real ciência, só pra... Mas é um gemido e uma gritalhada que você não imagina. Eu quero mudar, eu quero sair. Paulo, essa cela tem túnel? Tem. Foi o, talvez o último túnel que foi eh, escavado aqui, mas tem sucesso, né? Ele começou aqui, o preso cavocou aqui, caiu para um andar de baixo, para terra. De lá ele cavocou para ir para a rua também, mas nós interrompemos a tentativa dele. Daqui, da onde ele desceu, que é a parte de terra, ele saiu, foi para o fundo lá e começou a escavar o outro que dava direto para o fundo. A necessidade de fugir era tão grande, de liberdade. Ele, ele, ele chegou a penetrar o concreto. É, o outro andava ali. Ele fugiu para lá também? Tá ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia está chuvoso, o clima está tenso. Vale que tentar fugir, eu também quero. Passa de noite pelo buraco. Vem aqui, aí. sai daqui. O que é esse sapos aqui que tá encostado é encostados? Da, da escavação. É, aqui, nos cavava. E é para onde? Eu Escavava, depois? Eu ia. Escavava lá no campo. O buraco saia aqui e, e lá, ele ia daquela direção? Aí saiu aqui. Isso aqui dá o -se seguinte, a ideia deles era cavar aqui e sair atrás da muralha aqui que dá acesso no rio aí atrás. É um córrego aqui embaixo. Uma grande surpresa para toda a equipe. Antes de entrar na casa de detenção, Socorro Leite disse que existiam elevadores no Carandiru e ninguém acreditou. Tá vendo? É aí. É aí. Nós quebramos essas paredes com marretadas. Nós vamos mostrar já já, em um minuto. Por quê? Você já comprou sua panela? E eu dei de cara. Com aquelas portas fechadas, eu falei. E as labaredas de fogo em volta, olha a porta tá aqui. E a, como se estivesse incendiando de dentro para fora. E as cadeiras de rodas, eu escutava os rangidos, do, do, o rangido dos dois. mental, tudo nas cadeiras de rodas saindo daquelas portas. Honestamente te falando, eu comentei com a minha equipe, será que não tem alguma coisa errada? Porque como é que pode? Dentro do, do, do Carandiru, tem elevador para preso. Eu não conheço nenhum presídio no Brasil que tenha elevador. Porque elevador é, é naturalmente uma rota de fogo. Eu comentei com ele, será que a não está errada? Há quanto tempo foram fechados os postos de elevador? Há mais de 10 anos. Foi fechado porque o, havia os aparelhos, os elevadores, para ter me diria, serviam os presos e os funcionários. Mas com a, foram sendo quebrados, depois não havia manutenção e os presos desciam pelos poços de elevador para cavar túnel lá na parte onde tem terra, no, no fundo do poço. E aí para o preso não ter mais acesso foram toda, todas as portas fechadas com tijolo. gente, aí, talvez, não, porque tem muita gordura, é fervilha, assim, tem muita, e o cheiro é muito forte. De... Pô, Dgridão, entendeu? Cadáveres no poço, o pátio e a inferno. Adolphe Rico é sorrir no encarmo. Ai, já estão me perseguindo. Ai, não, já. Cadê, cadê a bombinha? Ai, já estão. Ai, cadê a bombinha? Ai, eles ficam me pegando. Olha que são as fotos. As antigas portas dos elevadores? Exato, elas foram, foram lacradas, né? Porque o elevador ficou inativado. E aqui era o térreo? Aqui era o térreo. Era o eram dois elevadores. Né? Aí, ó. Olha ali, olha ali, vou... atrás daquele móvel nós já vemos. É. Ai! Eu não vou Me ajudar, eu não venho, não, não vou fazer nada com vocês, eu juro. Eu, vou, eu, já, vou, que eu, vou, eu já posso ficar logo lá perto, porque eu já vou abrir meu caminho aqui, posso? Vocês observar se vocês observassem que aqui, Ada, <risos> é, nós temos um, um antigo, essa parede é grossa, hein? Não, eu não vou, eu juro, eu não vou mexer com vocês, não, não vou, não. Aqui o mostrador do elevador, aqui o botão de chamada. Agora, eu não sei se é exatamente isso o elevador que a Socorro deseja. Que eu estou lendo ali Socorro, está é, naquela plaquinha ali, privativa da diretoria. Isso aqui foi utilizado por preso, é isso que a gente quer saber? Foi também, não. funcionário de preso, depois Foi utilizado por funcionários preso. Depois parou. Vamos observar agora a porta do elevador, aqui no ferro, lacrada. Bem no meio vocês podem observar, tem um lacre. Não sai, não sai. A gente vai segurar vocês, calma. Calma, a gente vai segurar, vamos lá. Nós estamos vendo agora é, um, um fosso vazio com a, a, a mola né, do fosso inundado de água. Muita água dentro do fosso. E o mais está saindo, olha, vem um túnel debaixo do chão e sobe aqui. E tem também aqui no chão. O que dá a impressão de ser uma, uma, uma farda. Está vendo aqui? É. é uma farda. Nesse aqui nós vamos encontrar mais. Agora nós vamos... Esse elevador Agora, como não... nós vamos pegar? Vamos pedir para que o pessoal derrube a parede. Para ver se o elevador também está parado aqui. que foi o processo para fazer fingir o sal que a gente vai colocar cada sal com a cor cada cor corresponde. Vamos, vamos explicar uma direito. Coisa. Você trouxe sal? Trouxe o sal. Agora aqui, quando a gente chega lá, nós vamos um primeiro tirar. Eu trouxe os vidrinhos aqui, ó. Nós vamos recolher nesse, nesse vidrinho já tem tá etiqueta para a gente colocar tudo direitinho. Nós vamos re, é, recolher da terra a terra do do, do, do, do elevador, eu estou super nervosa depois eu trouxe um líquido que é água com sal e um, um precipitativo de algumas plantas que eu acredito então nós vamos umedecer essa, esse lacre de onde eles estão trancados como a gente solta a que de um corpo cremado, a gente vai soltar essa terrinha rendendo um homenagem a todas essas almas para liberar a área aí as autoridades podem fazer o que quiserem na área, o e que, quem que quiser ir com a gente, pai, a gente vai fazer essa população. Aqui. também muita água e aí, do do poço Deus, olha, nesse... uma bota jogada no canto pela madrugada no ferro olha todo atrás tá vendo tudo isso aqui o ferro cobra o, cobre, o único, puxa e esse outro leitor parado um pouco acima do outro vocês vão poder observar nessas nessa, imagens agora Todo dia, que, pelo amor de Deus, não posso ajudar o senhor, né? Não posso ajudar ninguém. do O sua Bora dar uma a gente está causar uma aflita, tudo sem rumo, redirecionar isso aqui, liberar essa área, deixar essa área livre. Teria muito sofrimento, que Deus acompanhe. Se você for um jovem, procure o seu mais rápido possível. Fazemos uma sopa, Nós vamos acompanhar a Socorro Leite, levando ao mar o material que ela colheu lá no Carandiru. Bem, nosso tempo está terminado, são 8h37, o Silvio Santos comanda agora a Casa dos Artistas.